Então, para resolver este, este problema, vamos pensar num triângulo com os lados todos iguais, em que cada um dos lados há de ser 2x² menos x, e depois pensamos num retângulo que sabemos que a base é x, e depois dizem-nos que um retângulo cuja base é x é, e o dobro é o dobro da sua altura. Logo, o dobro da sua altura, se aqui é x, aqui há de ser x sobre o 2. E agora pedem, para que valores deste x, os perímetros dos polígonos são iguais. Isto é, o perímetro deste triângulo equilátero é igual ao perímetro deste retângulo que aqui está. Então vamos lá ver o que é que é o perímetro do meu triângulo. Há de ser 3 vezes 2 quadrado menos x, porque o triângulo equilátero tem os lados todos iguais. Fazendo a distributiva, ficará 6x ao quadrado menos 3x. Em seguida, vamos pensar da mesma forma, mas agora para o retângulo. Há de ser 2x, que é a soma destes dois lados, mais 2 vezes o x sobre 2, que é a soma destes dois lados aqui que aqui estão. Depois, queremos que os valores do x, para os quais os perímetros sejam iguais, Logo, vou igualar as duas pressões dos perímetros, o perímetro do triângulo igual ao perímetro do retângulo. Ao igualarmos as duas, duas pressões, ficamos com menos 6 x quadrado menos 3x igual a 3x, que foi o resultado que deu o perímetro do triângulo. Resolvendo esta equação do segundo grau, passamos para o primeiro membro este 3x que aqui está. Fazendo a operação destes dois monómios, do menos 3x menos 3x, fica menos 6x. E vamos calhar naquelas equações de segundo grau incompletas que já se viu há pouco. Como é que vamos resolver? Colocando o x em evidência. Ficará então x, 6x menos 6. Atenção que nós colocamos em evidência para quê? Para depois aplicarmos a lei do anulamento do produto, ficando a primeira parcela igual a zero ou a segunda parcela igual a zero. Resolvendo a equação, obtemos então o valor do x igual a 1. Então, qual será, então, amigo, o meu comprimento? Isto é, qual será, então, o meu valor de x para que haja triângulo e para que haja retângulo? Ficará, então, o x igual a 1, que é o valor que nos pediam.